Fala meus aliados, tudo bom? Vamos chegando para mais um vídeo da saga Viver de Renda. Muita coisa emocionante aconteceu desde o último vídeo, né? Mas o mercado é sempre assim, cheio de altos e baixos. Mas esse vídeo aqui promete. Promete por quê? Promete porque, promete porque eu fiz algo que foge da minha estratégia inicial. Algo que espero me dar bons retornos. Tá curioso? Então deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho para você ser notificado quando tiver uma novidade. E vamos ao que interessa. Bom, na verdade, tem duas coisas muito legais para compartilhar com vocês. A primeira é que eu atingi o um número mágico para nossa ação mais barata, como assim o um número mágico? A mágica tá no fato de que se eu quiser parar de depositar dinheiro para comprar essa ação, eu não preciso mais. Esse mês eu recebi 11 26. esse dinheiro de pinga, como diz o outro, e já é suficiente para que o MXRF11 se compre sozinho, ou eu posso comprar 4 sorvetes de casquinha todo mês, aí cada um faz o que achar melhor, né? No meu caso, eu prefiro reinvestir para ganhar cada vez mais até atingir um valor que eu julgue desnecessário continuar investindo e eu estou muito contente por poder trazer isso aqui no canal e mostrando na prática esses números crescendo mesmo investindo pouco porque essa é a intenção foram sete meses para chegar nesse número mas assim é juros composto você faz o aporte seu aporte gera dinheiro esse dinheiro você soma com um novo aporte para poder comprar mais, gerar mais dinheiro. Porque você pode pensar a princípio assim, eu vou ter que esperar mais sete meses para poder comprar outra cota. Mas não, daqui 7 meses eu acredito que vão ser pelo menos umas quatro cotas grátis. Porque você vai querer cada vez mais garantir que esses números cresçam mais rapidamente. E, e com isso né, investir cada vez mais para garantir isso. E a sensação é muito legal. Bom, isso era a primeira coisa. A segunda é o meu novo ativo, que eu entrei de cabeça e eu vou dizer por quê. Final de ano, o que, que todo assalariado recebe? Décimo terceiro, né? Então se a pessoa recebesse 1.200 mensal mais 1.200 de décimo terceiro, meu raciocínio foi que essa pessoa que já estava dispondo de 20% do mensal, poderia dispor de pelo menos mais 50% do décimo terceiro podendo fazer agora um aporte de R$ 800. Reais. E aí eu estive acompanhando uma ação há algum tempo, que é a Itaúsa. A Itaúsa é uma holding. E o que isso significa? Resumindo bem, é uma empresa que controla outras empresas. Então ela tem investimentos em Banco Itaú, XP, Alpargatas, que é a dona do... da Havaianas. Nome difícil, Alpargatas. Fala cinco vezes bem rápido, Alpargatas. Bom, ela tem a CCR, uma das maiores empresas de concessão de infraestrutura e mobilidade da América Latina, Desco, que é dona de louças, azulejos, produtos para o acabamento assim, da construção civil, né? a Egea, que atua no ramo de saneamento básico, Copa Energia, que trabalha com gás, então as marcas Copa Gás e Liquigás pertencem a essa empresa, e a LTS, que responde pelo transporte de cerca de 50% do gás natural consumido no Brasil. E todas elas estão sob a tutela da Itaúsa. Logo, se elas faturam, quem fatura é a Itaúsa. E assim, a Itaúsa ficou muito descontada recentemente, porque anunciou que ia reduzir os dividendos, ia reduzir para fazer investimentos. Aí o pessoal pulou fora do barco, o que deu espaço para mim entrar no barco adquirindo 100 ações por 8,55 cada. Como meu foco é no longo prazo, eu não me importo de receber menos agora. Já sabendo né? ou imaginando que lá na frente, quando ela começar a aumentar os dividendos, o pessoal vai começar a entrar e eu teria que pagar mais caro se quisesse fazer parte dessa sociedade. Então ficou assim, comprei mais uma cota do MXRF11 com dinheiro de pinga, e essas minhas posições até o momento. Sofremos uma perda na rentabilidade no começo do ano, mas vamos superar. Para quem ficou até aqui, meu muito obrigado pela companhia. E te aguardo mês que vem para mais um episódio desta saga. Até mais.